Hey guys, How's it going? Aqui é o uma cena da English Experience. E hoje eu trouxe mais um phrasal verb pra gente descobrir. Muito provavelmente você já viu esse phrasal verb em vídeos, em filmes, séries, músicas. Inclusive tem até uma música muito famosa com esse phrasal verb. Bem, o phrasal verb de hoje é o Go On. Então, se você quer saber o que significa esse phrasal verb, acompanha até o final. E se você tá vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreva no meu canal também. So, Check It Out! O phrasal verb go on significa continuar, ou até mesmo pode ser seguir em frente. Então, por exemplo, we can't go on like this anymore, nós não podemos continuar assim. Aqui foi com o sentido de continuar. E aí talvez você se lembre daquela música famosa do Titanic cantada pela Celine. My heart will go on, que é o meu coração vai seguir em frente, vai continuar. No caso, a tradução melhor é seguir em frente, até pelo contexto da música. So, guys, that's it. See you. Bye, bye.